Como é que é a malta do ação já para mais um vídeo e hoje temos um item ligeiramente diferente. Uma maneira de tentar entender como é que isto, uma máquina de pressão de lavar carros, de repente passou apenas para isto. Vantagens já assim de caras. Não temos a eletricidade porque esta tem bateria portátil, ou seja, o medo do cabo não chegar ou o medo de ir água para a eletricidade, já deixamos de parte. Depois, pelo tamanho, não me parece que seja nada parecido com isto. Isto, certamente, tem mais pressão, isto terá menos, mas será que o excesso de pressão versus a portabilidade, o que é que pesa mais? Bem, eu vou tirar esta daqui, que isto ocupa bastante espaço. Olhem para este mamarracho Uma máquina, se bem que esta, eu vou, também, a verdade seja dita, esta é uma máquina que eu tenho já bastante antiga. E vamos ver agora. O que é que esta traz e já vamos ver a funcionar. Ora, em termos de características, não há assim muito a dizer. É uma 50 watts, faz de pressão 0.7. Aqui em cima diz que tem autonomia para 30 minutos de lavagem. Tem spray ajustável, tem vários acessórios que já vamos ver. E pronto, vamos proceder ao devido unboxing. De acessórios temos cabo USB, recipiente para colocar um produto de lavagem se for necessário. Temos aqui já uma das pontas que isto Ai, tem aqui uma tampinha que a gente vai encaixar assim e deve ser rodar, certo? Certo. E pronto, temos a, temos a pistola pronta, temos aqui mais uma ponta, esta parece-me ser a ponta dos borrifos, e agora temos aqui uma coisa muito fixe que eu acho que é o que vai dar jeito. Temos aqui um balde, ok? Um balde, ou um alguidar, ou um recipiente, como vocês queiram chamar em que enchemos de água e depois colocamos isto aqui, certo? Deixe-me tirar a tampinha. Isto aqui. E colocamos dentro de água este cabo. Que vai fazer com que puxe a água dali para lavarmos à pressão. Ou seja, imagino que vocês tenham um espaço num prédio onde não tem assim água, podem encher o balde, lavam lá o carro e não precisam de ter uma mangueira mesmo para encaixar aqui. Se tiverem uma mangueira, encaixam aqui e a água está a sair diretamente da torneira para a pistola. Se não tiverem pá, um sítio com água, põem aqui este, este uh, recipiente com água, colocam isto e, digamos, se calhar a água chega para lavar o carro. Então enchem mais uma ou duas vezes, mas permito-vos lavar o carro em sítios que não têm água. Porra! Pá, porra! Agora, vamos ver isto a funcionar, que é tudo muito giro, mas eu quero ver isto a sair agora. Bem, eu já fiz aqui o teste como vocês estão a ver eu estou todo molhado porque a trocar aqui a ponta carreguei aqui e isto fez logo aqui um festival de água e melhou-me todo, pronto não ficou filmado, é pena porque até dava um bloco para fixe, ora, começando aqui por esta ponta esta ponta faz espera aí, que está mal encaixado aqui assim, ah, pronto esta ponta faz vários tipos de... de jato faz este, faz este que é mais fino faz este é mais tipo burritos faz este ainda é mais tipo burritos faz este ainda é mais tipo... De... este é tipo é chuveiro ok? E, e faz este é... manda maior quantidade de água a gente se calhar para lavar jantes e tal é este que vai usar mais já tenho que ter cuidado porque porque ali está a janela aberta trocando a ponta vamos experimentar esta esta sensivelmente é... É a mesma coisa, faz aqui o jato de cima. Se regularmos aqui vai abrir Faz assim um género de leque. E este mais tipo de ricos. Ok? Temos aqui o jato. O jato de cima. Faz antes e para o carro será o mais indicado. Temos ainda este que é o que eu estava a dizer lá dentro. Que a gente coloca aqui o shampoo e... Aqui oh, tá é e quando carregamos para sair água vai sair água e shampoo ao mesmo tempo se a gente tiver a usar este balde eu vou ser sincero eu até preferia pôr ali o shampoo tipo uma, um balde de shampoo borrifar o carro todo e depois fazer um ou dois baldes só enxaguar e tirar pá, o shampoo todo não sinto sinceramente não sinto a necessidade deste acessório bastava pôr ali bastava por aqui shampoo isto estava assim e agora aqui iria sair shampoo porque estava a sair porque aquele recipiente teria o shampoo lá inserido não é é assim, não tem não tem muita pressão não tem muita pressão esta aqui a gente consegue ter um bocadinho mais de pressão mas mesmo assim não é muita pressão mas digamos eu acho que será o suficiente para. olha aqui, aqui, olha... Olha, aqui temos um bom, um bom teste. Olha aqui a sair aqui a porcaria aqui do, do chão. Olha aqui. Olha aqui. Stop. Não tem assim muita pressão, vou ser sincero, não tem muita pressão, mas creio ser a pressão suficiente para por exemplo quem tem, quem tem um lugar de estacionamento num, num prédio, uh, para quem quer lavar o carro na rua sem ter eletricidade ou mangueira de água ah, está, isto não precisa nem de eletricidade tem aqui a bateria nem precisa de mangueira porque conseguimos encher aquele balde se tivermos mangueira é fácil é só colocar aqui a mangueira em vez de usarmos o balde vem água diretamente da mangueira por exemplo vou-vos virar aqui para o meu bunker ok se quiserem lavar, um bunker assim como o meu oh, também dá também dá, olha para isto olha para isto espetáculo mas como a malta dos carros quer essa é vez isto ela cá, temos aqui o, o G40 para fazer cobaia. Se bem que eu não posso estar aqui a mandar muita água ao G40 porque isto. pois fica cheio para hoje. <risos> ah, Top! Ah. De volta aqui ao bunker, notas finais, não tem muita pressão, mas. Como eu estava a dizer lá fora, creio ter a pressão pá, suficiente para lavar o carro dentro de uma garagem, dentro de um parqueamento, fora assim no, na rua, uh, sem estar a fazer muito espalhafato. Às vezes, mais pressão dá mais jeito para tirar aquela enhanha agarrada das jantes, mas digamos uh, para ser assim portátil, de bateria, etc., também pá, não podemos querer milagres. Creio ser o suficiente para dar ali uma lavagenzinha. Esta pistola está disponível na Banggood, ela custa sensivelmente 100€ euros. Uh, pá, e acho que é uma opção válida para a malta ter. Lembrando, para que isto pode sempre estar, por exemplo, na garagem, dentro do carro, onde vocês quiserem e levarem apenas a bateria para casa para carregar por USB. Na descrição eu vou deixar o link do produto, vou deixar o link das minhas plataformas, minhas redes sociais, meu e-mail, para me contactarem para o que vocês quiserem, está tudo na descrição o produto está testado, no meu ver está aprovado, não é muito caro e é bastante, bastante equilibrado para a gente ter uma máquina de pressão sem ser este mamarracho, ok? Malta, fiquem bem um grande abraço e um grande. Ah não, não tem bateria ganda fail agora ganda fail agora e um que gás. <fixing> <fixing>